E aí pessoal, vamos dar uma olhadinha rápida aqui no Bitcoin. Recapitulando aqui do último short, a gente teve essa análise aqui que apontou que nós teríamos um alvo nos 25K, coisa que acabou acontecendo um mês depois, vamos colocar aqui na, no enquadramento, né? Então, tá, o nosso Bitcoin andou e chegou aqui nos 25K. Agora a gente está numa posição seguinte. Ele está completando aqui uma, duas, três contagens. Vamos pensar uma contagem vermelha onde ele fez um 5, um A, um provável B e a expectativa é de um C aqui para baixo, tá? Com cinco pernas, né? E também uma contagem onde essa subida aqui pode ser um, um e esse triângulo aqui um 2. e aí ele segue subindo. Então temos duas saídas possíveis, ok? Uma descida e uma alta.